tem a nossa promoção de combo, composto por uísque, energético tradicional e gelo de sabor do seu gosto, estamos te aguardando para experimentar este combo. Não deixe de saborear aquela cerveja gelada do final de tarde.